E aí, pessoal, estamos nesse Shabá para compartilhar uma palavra no texto de Isaías 56, do verso 1 a 8, que o Nicolas vai ler para a gente. Assim diz o Senhor, permanecei na retidão e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça está para se manifestar. Feliz o homem que assim procede, e quem nisso persevera. Ele se recusa a profanar o sábado e evita que sua mão pratique algo mal. Que nenhum estrangeiro que se uniu ao Senhor diga, certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem o eunuco deve dizer, eu sou uma árvore seca. Pois assim diz o Senhor, a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem as coisas que me agradam e abraçam a minha aliança. Na minha casa e dentro dos meus muros, eu lhes darei um memorial e um nome melhor do que os de filhos e filhas daria a cada um deles um nome eterno, que nunca deixará de existir. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor, para cultuá-lo e amar o nome do Senhor, tornando-se assim seus servos, todos os que guardarem o sábado sem profaná-lo, e os que abraçarem a minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos em meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que ajunta os dispersos de Israel, ajuntaria ainda outros além dos que já foram ajuntados. Há quem diga que esse Shabat, dentro da raiz hebraica, não significa literalmente descanso, mas sim repouso. Então é como se Deus estivesse dizendo para a gente aqui, nesse texto de Isaías, que a marca do povo dele é o repouso, porque assim como Deus repousou ao sétimo dia, então o povo dele também repousa. Né? Repouso é uma coisa um pouco diferente de descanso, porque o descanso pressupõe que Deus não continua trabalhando por nós. Isso mostra um pouco a condição que a gente deveria ter dentro dos nossos trabalhos. A gente deveria procurar encontrar esse repouso. É como se a gente tivesse que parar com toda aquela movimentação, que no caso ali da criação, estava associada aos dias da criação, seis dias da criação. E a gente, da mesma maneira, a gente repousa desse processo de trabalho e de estudo ou de fazer as coisas rotineiras né, que envolvem criações, envolvem produções ou ganhos de dinheiro, de qualquer tipo de recurso. E o repouso não significa que a gente não vai amar as pessoas, não vai ajudar uma pessoa, um animal que cai no buraco, mas muito pelo contrário, né? Porque se nós temos repouso, a gente deveria compartilhar também esse repouso com as pessoas, e às vezes o sábado é um dia para entregar esse repouso para outras pessoas. E isso explica por que Jesus curava no sábado. Isso explica porque os discípulos de Jesus estavam colhendo as espigas no sábado. Os fariseus achavam que não podia colher as espigas, uma colheita das espigas no sábado para os discípulos era saciar a fome, era descansar, era fazer uma pause com relação a todo ofício ministerial que eles tinham. Não colhendo para vender, não colhendo para efeito de trabalho, mas colhendo num caráter de repouso. Repouso para quê? Um repouso para estarmos na presença do Pai e ouvirmos o que Ele tem para dizer. Buscarmos uma palavra e compartilharmos essa palavra uns com os outros. Outras pessoas também são chamadas a encontrar esse descanso e a usufruir da promessa daqueles que guardam esse princípio do sábado. E Ele fala que aqueles que guardam e não profanam o sábado, Ele daria, Ele fala que lhe daria um nome melhor do que de filhos e filhas. E aí que vem a questão, o que seria profanar o sábado? Se ele fala sobre descansar, sobre prestar atenção, você vai profanar não fazendo isso. Porque pode ser que ele também te dê uma palavra para você trabalhar no sábado. E aí você vai estar profanando por trabalhar. Ou ele te dá uma palavra de ir lá resgatar a ovelha? E é por isso que a palavra guardar o sábado muitas vezes é traduzida por observar o sábado. Então na verdade a questão do sábado é uma observância. Ela tem a ver com um temor, com uma reflexão De buscar compreender com o Pai Aquilo que Ele tem Para o nosso repouso Que não precisa ser necessariamente Aquilo que Ele tem para o outro Porque os chamados de repouso não necessariamente Eles são convergentes A gente não precisa ser guiado por uma consciência coletiva De como devemos guardar o sábado Mas o que que Ele tem para você? O que que Ele te disse como filho Para poder Repousar nesse dia é Por isso que para gente nos resta um repouso Diante do Pai, que é ouvir a sua voz e obedecer a sua palavra. Agradecemos pelo corpo de Jesus. Esse é o sangue de Jesus.